Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu queria trocar uma ideia com vocês se vale a pena fuçar no motor da 160 ou não. É o seguinte família, estou fazendo esse vídeo de hoje porque a gente estamos fazendo parceria com o canal Diogo 011 com o canal Alto Giro. O canal do Giro, vocês podem pesquisar aí no no YouTube eles fazem preparação para várias motos e a gente vai começar a mexer com preparação no motor da minha distância 160 2022 que que vocês acham sobre isso Você acha que vai ficar top ou não deixa nos comentários se você quer ver a minha Titan 160 mexida e o que que você acha que eu devo colocar nela você acha que eu devo colocar um comandinho Pra moto ficar mais forte Devo colocar Um, um, um kit Para mudar o motor dela Para 190 cilindradas 200 cilindradas Comenta aí, família, o que, que você acha que eu posso colocar na minha moto Para minha moto ficar mais potente Ficar uma Tita 160 2022 Preparada Uma moto forte Deixa aí nos comentários E é o seguinte A minha moto ela já tem equipamento esportivo, tá? que é a parceria aí da Toro Performance, é, ela tá sem filtro e tá com o pinhão original. E eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o que eu acho também sobre preparar motor, se vale a pena ou não. É o seguinte, é, eu nunca tinha... É, vai ser minha primeira moto mexida, que eu vou mexer no motor, eu sempre fiz modificações para moto pegar mais potência. Sem precisar no motor. Sem precisar mexer no motor. Por quê? Porque como todo mundo sabe, já não é novidade para ninguém. Que mexer no motor diminui a vida útil do motor. Se o motor vai rodar. Depende da preparação também, né? Depende da peça que você colocar no motor. Mas quanto o motor mais mexido for, né, quanto mais fuçado ele estiver, menor a vida útil do motor Minha moto ela tem 2.517 km rodados, a moto é praticamente 0 km Então pra mim não vai influenciar praticamente em nada na vida útil do motor Porque eu ando muito pouco com a moto, andei 2.500 km em um ano que eu tenho essa moto, então eu ando bem pouco, não vai influenciar. Mas vale a pena fuçar no motor da 160 ou não? Essa é a questão que eu quero trocar uma ideia com vocês e falar a minha opinião. Na minha opinião, depende. É o seguinte, pra você que anda pouco com a moto, você utiliza a moto para tirar um lazer, utiliza a moto só para ir e voltar do trabalho, eu acho que dependendo da modificação que você fazer, compensa eu vou trazer todos os testes aqui no meu canal tá para saber o quanto de velocidade a moto vai desenvolver melhor do que a original para saber se vale a pena ou não né? trazer também os valores de quanto você vai investir para fazer a modificação mas aí eu vou dar o um feedback pra vocês se vale a pena ou não é eu já tava pesquisando sobre isso o investimento não é muito alto, tá? é um investimento até relativamente barato Você vê escapamento aí de Tita 160 custando um DORI, Custando mais de mil reais, 1.200 Aqui é escapamento de RS custando 1.500 ah, Esses sim são investimentos que eu acho caro Pelo valor da moto E pelo retorno que dá, né É mais questão de estética e questão de som mas questão é que a moto vai andar muito mais com o escapamento esportivo é mito não é verdade a moto desenvolve um pouquinho melhor mas a diferença não é uma diferença gritante tá eu tenho escapamento, escapamento esportivo na minha moto da Toro, já testei vários equipamentos aqui no canal ela deu mais potência assim a moto ficou mais solta mas não é uma diferença muito grande e é o seguinte é para você que utiliza a moto para ir de volta ao trabalho para lazer se você fazer uma modificação mais conservadora, não uma modificação muito agressiva na moto, eu acho que deve valer a pena sim. É, a gente vai testar para ver quanto vai ganhar de velocidade, mas para você que utiliza a moto, por exemplo, para entregas, você trabalha com a moto no dia a dia, eu já acho que não vale a pena, porque vai aumentar o consumo de gasolina, se você utiliza a moto para trabalho, fazendo entregas você quer que a moto gaste o mínimo possível nada de gasolina né nada não tem como é impossível mas o quanto menos a moto gastar maior é seu lucro no final do dia certo se você faz entregas recebe 80 reais a diária gastou 20 de gasolina teu lucro é 60 se gastar mais que isso teu lucro diminui então pra quem utiliza a moto pouco e quer ter uma moto um pouco mais forte eu acho que vai acabar compensando fuçar no motor. Até porque é, você compra as peças e depois dá para você voltar a moto original. Por exemplo, você vai vender a moto, você volta a peça original, é, tira uma peça e coloca a outra, né? Dá pra você voltar a moto original na hora da venda pra não desvalorizar a moto. Porque moto fuçada, na hora de venda, é mais difícil que achar comprador. A maioria do pessoal gosta de comprar a moto O mais original possível Até com retrovisor original O pessoal gosta na hora de comprar a moto é, Então se você tiver alguma moto mexida alguma Fazer alguma modificação Seja escapamento, retrovisor, seta Na hora de vender, volta a moto original Que aí você vai valorizar a sua moto E vai ser mais fácil Para você achar um comprador Beleza? Então O meu feedback aí a minha opinião para vocês é o seguinte é, na minha moto eu acho que vai valer muito a pena eu pretendo é, colocar um comando futuramente pode ser até um kit 190 que já faz tempo que eu tinha pensado em deixar minha moto 190 cilindradas eu acho que a moto vai desenvolver bem o um motor de 190 cilindradas é um motor um pouco mais forte do que 160 Que não vai desgastar tanto o motor Vou trazer tudo para vocês aqui no canal, beleza família? E tem a questão também é, A princípio, eu não vou tirar o limitador da moto, tá? Porque o limitador também faz desgastar bastante o motor Com a rotação do motor passando dos 9.500 giros na parte vermelhinha isso desgasta bastante o motor Faz a moto andar mais sim Mas a princípio eu vou fazer diferente Deixa eu pôr gasolina aqui Que a é moto sem gasolina A princípio eu vou deixar minha moto com o um limitador Mas a moto com mais força De motor Ou seja, a moto vai chegar aos 143 km Mais rápido do que o original Vai ser um projetinho diferente Que eu quero trazer para vocês Beleza? Espero que vocês gostem Vou colocar 10 de gasolina aqui E é nóis, tamo junto